E fala galera, Alexandre do Grande Universidade de Mercado Análise Mais uma vez com você, como vocês podem ver aí, Já tá na minha tela aqui que eu sou um mercado ponto entusiasta Vou falar um pouquinho do, do plano de mercado ponto eu deixei aqui a outra conta aberta que eu tenho Onde eu ainda sou iniciante para explicar um pouquinho do mercado ponto e o ponto de vista Eu tinha até feito outro vídeo, mas eu ainda estava só como iniciante Eu falei, eu vou comprar, Preciso comprar também o vidrinho do meu celular quebrou a, a da câmera agora E aí eu resolvi gravar de novo esse vídeo Galera como, como vendedor é sensacional, como comprador é sensacional o Mercado Ponto. Por que, que eu digo isso? Isso aqui cria um estímulo no comprador muito grande. tá? Muita gente estava falando lá da condição do frete que não entrou para todo mundo, que nem todos os compradores estão usufruindo, que é, nem todos os vendedores estão usufruindo. Que aqueles é dizem né, que ó, você tem frete grátis aqui, como visão de comprador, né, você tem frete grátis em produtos selecionados. Ou seja, não são em todos. Mas. Tem uma coisa muito bacana aí: quando a pessoa atinge 300 pontos, aqui ele vai virar outra coisa. Vou mostrar isso para vocês aqui. Tá? Então, falando aqui do, do mercado, ponto em geral: para você comprador e para você vendedor. Tá? Então, aqui é um programa de pontos que o mercado criou para estimular as vendas, realmente estimular o comprador e beneficiar o comprador. Antigamente existia um, prog um programa já de, de compradores que não era muito divulgado. E ninguém sabia exatamente a regra, mas era mais ou menos gastar 10 mil reais no ano, você ganhar frete grátis em todas as compras, algumas coisas assim. É, não tinha uma regra específica, só ficavam sabendo quem atingiu os patamares e era um beneficiado com isso. Hoje em dia está muito mais simples muito mais fácil, mostrar para vocês. como mais é simples chegar nos 300 pontos, simples e aço, mas se você é um cara que sempre compra no mercado livre, vai ter. E para os vendedores também tem um benefício quando o cara vai chegando nos 300 pontos. Então aqui... Quando você abre, você não tem nada disso. Então, inaugurando, ele fala, ó, para você entrar aqui, já aderir ao programa de mercado pontos. Ah, onde eu vejo esse programa de mercado pontos? Ah, como, como você vê? Na hora que você entrar no sumário da sua tela, você tem aqui, ó, meu mercado pontos, nível iniciante, tá? Então, aqui é a telinha que eu tô. Então, aqui, inaugurando, já ganhou 20 pontos. Ah, eu quero adicionar os favoritos a algum produto. Vai lá, acha qualquer produto, põe no favorito, você ganha mais 5 pontos. Não fique de fora, então você vincula o seu celular dentro do seu cadastro, você vai ali nos meus dados, segurança e põe o seu celular, você ganha mais 5 pontos. Vamos às compras, então faça uma compra de um produto, pode ser um produto de um real ou de R$1.000, você ganha 20 pontos. Compre com cartão, você ganha mais 10 pontos. Aí aqui uma outra compra que vem até mim, você ganha mais 10 pontos, ou seja, pediu para entregar para você usando o mercado Inviso, você ganha mais 10 pontos. Os melhores, então você compra de alguém que é mercado líder, líder gold ou líder platino, você ganha mais 15 pontos que baixar o aplicativinho do, do, do Mercado Livre e acessar a sua conta, você ganha mais 15 pontos. Faça uma venda, esse aqui é se você quiser fazer uma venda de um produto usado, se você for um comprador ou se você é vendedor, você já vai ter feito, essa aqui já vai estar tá habilitado também. As melhores marcas, compre de uma loja oficial, então aqui já entra, ah, mas e tudo que eu comprei durante o ano? Não, está valendo a partir de segunda-feira, alguns requisitos eles puxaram antigos, que era faça uma venda, algumas coisas assim mas o resto está valendo a partir de segunda-feira, tá? Eu acredito que até é isso, é que eu devo ter feito venda já nessa conta, na própria segunda-feira já estava habilitado. Não perca tempo, faça duas compras, pode ser de um R$1 ou de R$1.000. Banho de loja, faça cinco compras. E mestre das compras, faça dez compras você ganha 50 pontos. Se você somar, ó, você ganha 50, 20, são 70, 35, 105, 115, é, 125, mais 30 aqui são 155, mais 40 são 195, 205, 225. Não bate 300 pontos, nem se você atingir todos esses. E como que você vai ganhar o restante dos pontos? Agora que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a minha outra conta, minha conta principal, onde eu fui preenchendo. Então eu já coloquei, já ganhei o inaugurando, já ganhei o Eu Quero, já comprei aqui, já fiz já fiz as compras, comprei no cartão agora de um cara, Mercado Líder de Franco. Sensacional o atendimento do cara. tá? um carinha vende, ele vende componentes de celular, puta atendimento, que me atendeu foi a Larissa. Bacana, atendimento educado. Eu fiz uma cagada selecionar a variação, voltei perdi a variação que eu tinha selecionado. E aí eu acabei fazendo... errei lá, liguei e menino já corrigiu pra mim. 10 na hora, atende, atendeu o telefone na hora, no momento. Então foi muito bacana. Então aqui eu já comprei no Mercado Livre O que falta é comprar de uma loja oficial e virar o mestre das compras, fechando as 10 compras a partir de segunda-feira, que eu ainda não fiz 10 compras, tá? Então faltam só esses dois pontos. Mas eu tenho aqui 60 pontos para ganhar ainda. E eu tenho só 177 pontos dos 300 que eu precisava. Você fala, como que você ganha? Hoje, se você entrar no produto aqui, ó ele te fala quantos pontos você vai ganhar por produto. Então, ó, você ganha 3 mercado pontos se eu comprar esse produto. Eu entrei em qualquer um aqui, uma tinta de galvanizar alambrado. E, ah, eu ganho 3 por qualquer compra. Não, conforme maior o valor do produto, mais pontos você ganha. Olha aqui esse Samsung, por exemplo, se eu fosse comprar ele. Ele me diz aqui, ó que eu já tornaria Eu passaria para o próximo nível, que eu não sei o que, que vem depois do entusiasta, deve vir loucão da compra, sei lá. Mas eu passaria para o próximo nível, se eu comprasse o celular. E eu teria frete grátis em todas as minhas compras a partir de independe Aí por isso que eu falo que é uma vantagem para o vendedor também. Independente se o vendedor entrou naquela condição ou não, aquele tá está me falando que eu vou ter frete grátis nas minhas compras a partir de 110 reais E não em vendedores selecionados, como, como fala no outro lado. Então, analisando por aqui, quando o cara chegar no terceiro nível, ele consegue. Como a gente fez as contas, você chega em 200 e poucos pontos cumprindo tudo aqui, tá? Beleza, 200 e, 220 pontos, algumas coisas assim. Que A gente acabou de fazer a conta, esqueci, 225. Só que, pra fazer o resto, ele ter, o comprador vai ter que continuar comprando. E você, comprador, você vai ter que continuar comprando usando o Mercado Livre. Pra depois chegar no benefício das compras acima de 110 reais. Então isso é muito interessante, porque vai continuar estimulando o cara, um estímulo de venda. Muito bacana. Lógico que eu não vou comprar o celular para ver o próximo nível, mas a gente vai se falando aí, conforme novas coisas forem acontecendo, novas necessidades forem surgindo, para passar para esse próximo nível, tá? Ah, atualização. Ah, eu acabei de fazer as coisas e ainda não atualizou aqui. Ontem, esse, ele não tinha considerado que eu tinha feito cinco compras, não tinha considerado, acho que nem a de duas compras, não tinha considerado. Aí hoje, já quando eu entrei, ele já tinha aumentado bem os meus pontos. Aí eu já tava com 95 pontos, atingiu 100 pontos. tá? E aí eu fiz a compra, só para você ter uma noção, estava com 95 pontos. Aí eu fiz a compra aqui, que eu fiz a compra com o cartão, então eu ganhei mais 10, fui para 105. Ganhei mais 10 por usar Mercado de Envio, fui para 115. E ganhei mais 15, fui para 130. Quando eu cheguei no 130, eu comprei também a, a lentezinha, que é para o celular. Eu gastei, na verdade, é, com tudo ali, com frete, deu. 3, 3, 26, 40, mais ou menos R$44,00 eu gastei com o Sedex que eu pedi para cá. Aí esses R$44,00 me geraram 44, praticamente 40 pontos aí, 40 e poucos pontos. Tá? Então, é, compensa muito, tanto para o comprador que vai chegando nos níveis, então se você é um cara que está acostumado a comprar no Mercado Livre, fica atento nisso, Compre esses requisitinhos aqui, que são mais tranquilos, talvez o de venda não seja tão fácil para alguém que não é comprador. Mas compre, que não é vendedor, mas compre todos eles, que aí você passa a comprar com frete grátis acima de 110 reais. Beleza? Um grande abraço para vocês, gostei disso. É uma resposta até à questão do frete grátis, que entrou um desconto para quem é vendedor agora. né? Entrou um desconto na tarifa para quem dá frete grátis acima de Mercado Líder. Tiveram algumas pessoas falando que, mesmo sem ser Mercado Líder, entraram o desconto. Como eu já falei para algumas pessoas, quem não chora não mama, tenta esse desconto para você. Mas, se não, se você não conseguir esse desconto, aqui tem uma boa. Justificativa, muitos compradores vão chegar nesses 300 pontos e os caras vão ter frete grátis independente do anúncio que ele estiver comprando. Então passa a ser interessante também e provavelmente eles vão isentar o vendedor da tarifa, que o vendedor não tem nada informando, às vezes não entrou no, no programa, ou com o tempo eles vão acabar inserindo todo mundo nesse programa de desconto para o vendedor para o frete grátis. Tá? Lembrando, teve a palestra do Coletas, o Andrezão me autorizou, a gente vai soltar ela também no canal, foi feita ontem, então, para vocês, então, para quem está é, na região de São Paulo, interior de São Paulo, já tem bastante cidade sendo atendida, previsões daqui 90 dias para ter em outras regiões ainda, Paraná, como ele citou, eles estão atrás, eles estão tentando chegar no serviço de excelência em São Paulo, primeiro, antes de fazer uma expansão e, e acabar tendo alguns problemas. Ele reconheceu os problemas, mas também reconheceu os benefícios. Não vou ficar entrando em detalhes nesse sentido, no meu ponto de vista, eu uso o coleta e está compensando, mas se você quiser, analise e assiste a palestra do Andrezão. Beleza? Um grande abraço para vocês e... Mercado Pontos, vamos lá, vamos divulgar isso aí também para os nossos compradores, vamos estimular essa compra dos compradores. Quanto mais clientes dentro do Mercado Livre, mais clientes para a gente vender. Não posso esquecer, se você quer saber mais sobre como vender no Mercado Livre e ter mais informações, aqui embaixo tem o um link para você acessar e receber um conteúdo muito bacana. Aproveita lá, acessa o link aqui embaixo e vem saber mais sobre o Mercado Livre, vem aumentar suas vendas ou vem começar a fazer as suas primeiras vendas. Um grande abraço.